O uso de tecnologias no sistema educativo tem se tornado cada vez mais necessário, pois elas proporcionam formas práticas, lúdicas, interativas e dinâmicas para explicar um conteúdo. Pensando nisso, alunas da pós-graduação de enfermagem da UFSM criaram uma ferramenta tecnológica para o aprendizado da fisiologia da lactação. o nascimento, muda o esquema, hormônios vão saindo de cena para começar a lactação. A prolactina aumenta sua numeração. Essa tecnologia educativa audiovisual, no formato de um videoclipe de 2 minutos e meio, tem como objetivo promover a aprendizagem da fisiologia da lactação. Este é um projeto de abordagem participativa, multiprofissional e intersetorial. A ideia do projeto Lacta Show surgiu após algumas aulas de docência orientada em 2017. Depois de, de, de adentrar a literatura relacionada ao tema de fisiologia da lactação, uh, trabalhar com música que eu gosto, uh, acabamos pensando por que não criar uma, uma música, né? que falar sobre a fisiologia da lactação para auxiliar na aprendizagem. E aí surgiu a, a letra da música e depois procuramos o curso de música em parceria com eles, né, com o professor Giancarlo, que na época dava a disciplina de criação musical, acabou surgindo a, a, a, a parceria e a melodia da música. Após a validação da parte musical pelos especialistas na temática, foi sugerido a continuação do projeto através de uma etapa musical. Essa etapa visual aconteceu após um levantamento bibliográfico de todo o conteúdo de fisiologia da lactação, né, nos livros didáticos, enfim, e em parceria com o NTE, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. Então, mediante algumas reuniões presenciais que nós tivemos, alguns encontros virtuais, é, mantivemos também contato via WhatsApp, é, a gente teve também algumas mini-aulas sobre o conteúdo da fisiologia, que não é um conteúdo fácil, é difícil assim, para se visualizar, né, todas as questões anatômicas que envolvem toda a questão hormonal. Então a gente precisou de, um, de umas etapas prévias para a conclusão do produto final. A música e as ilustrações foram importantes ferramentas para tornar o projeto uma tecnologia educacional. Hoje em dia tem muitas tecnologias que auxiliam né, na, na construção do conhecimento. E o vídeo é um produto muito importante que vem sendo muito utilizado na educação em diversas áreas. Né? Na animação, ela, ela traz com, com ela um, um poder lúdico de, de síntese, de conseguir demonstrar para as pessoas o, o conhecimento visualmente também, então quando tu, tu faz um produto educacional que, que ele traz também uma animação, ela facilita muito no entendimento do, da, daquele assunto. Ah, foi um projeto bem ambicioso e desafiador, né? conseguir fazer um, um videoclipe que une animação, cenas reais, e ainda conseguir transmitir esse processo complexo, né? que é a amamentação, de uma forma mais simples e mais lúdica. Foi muito divertido, é o é legal de, de, de construir algo assim aqui. Envolve muitas partes, né? e Cada um vai colocando um pouquinho de si ali, adicionando seu conhecimento para criar esse produto final e único. O videoclipe pode ser acessado pelo site do Núcleo de Tecnologia Educacional. Coordená-lo foi uma oportunidade de aprendizado compartilhado incrível, que expressa o potencial da UFSM para produzir pesquisas e tecnologias, com articulação de estudantes de diferentes níveis de ensino e profissionais de diferentes cursos e setores. Todos aprendem e produzem juntos e a comunidade ganha com um o resultado primoroso expresso nessa tecnologia. E minha expectativa é que ele consiga proporcionar e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de todas as pessoas que puderem, que quiserem acessar a tecnologia, que que sentir necessidade de, de, de utilizar o conteúdo da tecnologia, ajudar os profissionais também uh, na, na educação, com, frente às pacientes e principalmente, né, o final dele é auxiliar no sucesso do aleitamento materno. Não seja por meio da aprendizagem das mulheres, seja por meio da aprendizagem dos profissionais, eles se sentirem mais encorajados a orientar sobre a amamentação. Visualizar né, esse videoclipe como um produto é um processo muito gratificante, assim, porque a gente uh, tem conhecimento de todas as etapas que percorreram para a gente chegar uh, nesse objetivo final. Né? Então... Uh, que não somente envolveu etapa de criação visual, mas também da música, né? Que envolveu é, essa parceria dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Música